Estou reformulando. Olha, ó, esse branquinho aqui já começou a cantar. E tem vários que tá estão precisando cantar. É até meio rouco o cântico dele, né? Quando é novo assim. Esse aqui é os franguinhos, gente. O galo tá ali dentro. Ele não tem nem crista ainda direito. Mas já começa a ensaiar o canto aí, ó. Vamos ver se nós conseguimos. Olha só, lá um. Lá tem um preto cantando lá, ó. Eles vão Pegando o ritmo aí, depois eles vão afinar, viu? Por enquanto estão meio rouco ainda, porque começaram agora, né? Então é bem cedo, já levantado do puleiro. A gente pegamos dois franguinhos, duas franguinhas daquelas ó. O galo ó. O galo grande vai cantando e eles vão atrás, puxando o canto aí, ó. Esse aqui é um deles aí, ó. Opa. Ele aqui a minha mão, ó. Ele vem bem próximo aqui, ó. Olha só. Ele tá admirado aqui, ó. Ele belisca a mão, quer ver, ó. Olha, ele belisca, rapaz, e dói. <risos> ele é bravo, ele belisca. Olha, ele belisca, esse gado é valente, ó. Esse gado é valente, rapaz. <risos> Olha, são bem novos ainda os, os franguinhos, né? Vou aqui o portão aqui, ó. E vamos ver aqui o comportamento delas. Agora elas vão sair aí para poder comer alguns bichinhos aí. Esse aqui eu vou separar para um, pra um galo. Para mim, ó. olha só que lindo aqui, ó. Aqui, esse aqui vai ser um galo. Talvez o substituto daquele lá que já tá ficando velho. Olha só as penas do rabo desse galo aqui, ó. Já estão começando a crescer e curvar. Que pena que eu não posso ficar com quatro galos. Mais uma vez, olha só como esse aqui ficou bonitinho tempo. Esse aqui ó, é um, um meio que cinza, olha só que bacana, véio. olha só isso aqui, ó olha. isso aqui é uma mistura do galo branco com a galinha cinza, esse aqui também, ó, daria um casal legal esse aqui ó e é aquele lá, uma galinha, esse aqui depois eu vou ver se eu vendo, porque não vou poder ficar com muito galo. Olha só que lindo. Tem três, quatro, três galos de um rei só. Três não, quatro. Ó. Tem esse aqui. ó. Um. Aqui nós temos outro aqui. ó. Temos esse aqui. E temos outro lá. São quatro galos de um jeito só. O problema é que eles... O problema é que quando começar a cantar, vizinho pode se incomodar, né? Então não, não é poder ficar com todos. Senão eu ficaria com todos. É só separar. Ele foi criado com ração. Porém eu tô aqui de pouco a pouco colocando o milho para eles, ó. Esse galinho aqui, ele prefere comer, ó, na mão, ó. outro eu vou pôr aqui a ração vamos ver agora a diferença eles gostam muito de ração ó. Eu vou por ração aí ó o negócio já muda quando ele viu o valor da ração ó o negócio mudou coloquei o milho eles não não vieram muito não mas quando viram o barulho da ração aí já muda de figura Porque a ração aí, opa ali, ó, uma reunião ali dos dos, dos rapazes, Come, Entra, é. vai, vai, vai, vai. vem. Okay. Vai, vai, vai, pode ser você, vai, vai, volta. É gente, não tem condições de ficar com esse monte de galo Eles já estão virando galo com franguinho ó. Então eles já estão brigando uns com os outros A gente temos que se des... Olha, viu? Então não podemos deixar esse monte de galo aqui junto Estão virando galinho aqui ó. E a gente está se deparando que eles já estão brigando Olha olha só aqui ó viu então não podemos deixar isso acontecer então temos que separar aqui ó olha viu viu isso aqui não é galo de briga isso, isso, isso aqui é normal entre eles Pois então meus amigos e minhas amigas Ficamos por aqui Um forte abraço Esses aí são os meus frangos A gente tem outro canal Zé Maria Lima E fundou esse canal, graças a Deus Chegamos aí a mais de 20 mil inscritos Então é isso aí, se caso gostou Não esquece de deixar o seu like Se não for inscrito A sua inscrição vai nos ajudar Bastante E é isso aí, um abração E até o próximo vídeo, fui Tchau, tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos.